O mais depois que eu dei a confirmação de estoque, qual que é o tempo para o entregador chegar na minha loja? Tipo, eu já disse, tá OK o estoque. Quanto tempo ele chega? Então, a gente, esse que é o ponto assim, a gente não tem esse tempo hoje. A gente tem tempos médios para falar, porque o que acontece? Isso depende de como é que tá a demanda para os entregadores, né? E quanto quão longe ele tá da sua loja, né, do seu ponto de expedição. Então, isso é bastante relativo. Então, o que, que a gente tem para dizer hoje? Foi lá, deu estoque e prepara esse item. Né? Diz que tem, liber, liberou que você tem aquele item, já embala, já deixa ele pronto, porque o entregador ele pode demorar. Ele pode estar do lado da sua casa ou do seu ponto de expedição, ele pode estar a cinco minutos do seu lugar, como ele pode estar meia hora. Mas, é, então assim, é difícil da gente dizer o quanto tempo ele vai demorar, mas... Seu... Tivesse que dar uma dica: é deu baixa ali de que você tem o item, deu a liberação de estoque, já prepara esse item para ele ficar esperando o, o nosso entregador da B2W chegar.